Um pedaço que a gente gosta de fazer, né? Lembrando que hoje em Jardim, dia 1 nós vamos estar em Triunfo na Paraíba, dia 7 em Oroz, no, lá no Rio se no Clube Rio Seco de Oroz, dia 21 em Joca Claudina na Paraíba, dia 20 em Missão Velha, e dia 28 nós vamos voltar ao Lima Campos do Icó do Ceará, fazer um, uma despedida bem legal lá. Oi. Olha, o som é de Flávio José, mas tem tudo a ver comigo, que eu se metade E você olha pra mim, o mundo logo escurece Os teus olhos posso ler, o que você quer me dizer Ai meu Deus, se eu pudesse Veja essa tua boca, viver essa paixão louca Nos teus braços adormecer Eu de cá fico espiando, fico só imaginando vontade de dizer Eu te espiando Fico só imaginando Com vontade de dizer Dizer, meu bem Como é que ande, meu amor Dizer que estou Te desejando também Dizer ao mundo Que esse amor tão proibido Jamais será esquecido Pois me causa tanto bem Dizer, meu bem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 Mim, o mundo logo escurece Os teus olhos posso ler, você quer me dizer Ai meu Deus, se eu pudesse Veja essa tua boca, viver essa paixão louca Nos teus braços cada vencer Eu de cá fico espiando, fico só imaginando Com vontade de dizer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 Desejando também dizer ao mundo Que esse amor tão lindo Jamais será esquecido Pois me causa tanto bem Tu és minha flor silvestre, meu capuchinho de algodão A escultura do mestre, do mestre que fez Adão Tu tens o dom da beleza da terra, tu és o sal. Será que a natureza ainda faz coisa igual? Eu não duvido, mas penso que igual a tu, ninguém mais o universo imenso, o peço da minha paz Eu não duvido, mas penso Igual a tu, ninguém mais Tu és o universo imenso O da minha paz Eu sou a voz que te chama Sou teu caminho na vida Vivendo sem ter guarida Morrendo porque eu te amo Me queima com tua chama Eu não vejo tua parte Tira essa dor do meu peito, afoga minha paixão Tu és o amor perfeito, afoga o meu coração Tu és minha flor silvestre, meu capuchinho de algodão